Meu Deus! Ai! Eita vida! E agora, Leon? Oh meu Deus, e aí? Leon corre! Ai, ai. ai! Oh meu Deus, já com ligaçãozinha grega, hein? Vamos se ligar aí, Sadler. Uh, Vamos para com ele. Sorry, Leon Sadler, you bastard! Is nothing to get all upset about? Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Oh, Insects' life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. Isulio, <laughs> I wish you luck. Beleza, rapaziada, oh, será que foi alguma coisa incrível, como é que é o negócio? Que que é? Rapaziada, o Caberninha tá ligado no segredo aqui, altamente profissional, hein, o Van Damme acabou de ligar pro e é. contar esse segredo. É a verdade. Antes de mais nada, vamos coletar os itens aqui, hein. Daquele jeito. já tá rolando um munição de rifle. Papaca. Tem mais coisinha aqui? Não, Meladinha. Vamos pegar aqui que tá rolando mais ou menos 1.300 doletas para o Leon. Rapaziada, não é momento de comemoração. Porque o nosso amigo Mike Acabou de cair ali, hein? Era truta do Caverninha Os caras ia pro boteco junto E muito mais rolava entre o Leon e eles Altamente truta desde a infância E o Sader simplesmente bicudou O Caverninha não vai deixar barato Muito menos o Leon, hein? Vamos ficar esperto com esse tipo de ação Que pode provocar uma ira muito grande no Leon Rapaziada, primeiras impressões da nova Situação aqui da fase é simplesmente não do mal Estamos num momento altamente tranquilo oh, meu, tá, ca... tá caída, tá de... o quê? Ô, tá oh, Leon, peraí Como é que é o negócio? Oh! Rapaziada! Rapaziada, o Leon é vampiro, hein? Wow! Oh, Ada! Oh, Ai! Oh. Rapaziada, rolou um bico de aí. hein? Sorry, Ada. Olha, se cuidar, hein, tio? Não esquece de tomar as pastilinhas, não, tio. Ah, oh, meu Deus. Mas eu salvar Ashley. Ô oh, meu, vai deixar o Leon sozinho de novo. Ô oh, Leon, vamos se cuidar, hein? Tá ficando feia a situação pra você. Vamos cuidar do Leon, hein, pelo amor de Deus. Rapaziada, antes de mais nada, vamos checar o local, hein? Ó, oh, escotilha grega aqui não tem nada. Vamos enfiar o pé na porta. Já estamos fora. As primeiras impressões são altamente profissionais e boas. Beleza, rapaziada, já tá rolando uns negocinho aqui, ó, um ceguinho. Tem que o meu, Tem um salame aqui, hein? Vamos ficar esperto. O quê? Tá mexendo? Ah, ah, Sabe daqui, seu. Ah, ah, ah, rapaziada, ficou quietinho, hein? Pelo amor de Deus, hein? Rapaziada, tá rolando um negócio aqui. Oh, meu Deus, munição de pistolador. Rapaziada, estamos ficando com altas munições de pistolador. O Leon... Curte. Curte. Beleza, rapaziada, tá rolando aqui. Umas respirações altamente sussurradas perto do Leon, o Leon não curte esse tipo de ação. É, vamos se ligar, rapaziada, é uma isca para o Leon, o Leon tá ligado, corre Leon. <risos> oh meu Deus, <risos> vamos pegar aqui a, a Sniperenta e trocar o Index Lock, ele é muito forgado, mas o Leon já tá ligado nas suas intenções. Ó, oh, binocular, combina, caiu dentro da Sniperenta, é a melhor combinação possível para arrancar essas beterrabas do amor desse lock aqui ó, uma já foi. Olha, se inscreve aí, tio Ô, oh, Leon, pelo amor de Deus, Leon Essas munições são preciosas, Leon Vamos se ligar nessas coisinhas, hein Ó oh. não. Olha, peraí, tio, pera aí Só tem duas, tio É exatamente o que nós precisamos Uma oh, Errou <risos> Oh, meu Deus Como é que mata esse Loki agora, tio? E aí? Rapaziada, eu tenho que completar as pernas desse Loki, hein Beleza, caiu é nas costas Oh, Fica no chão. Ai meu Deus. Puta que pariu. Rapaziada, acert... Sabemos que estava nas costas do Loki. É. E por isso conseguimos derrotá-lo. É assim. Rapaziada, não foi nada engraçado. E vamos sair fora desse local que está altamente silentillo. O cabelo não tá curtindo. Ó, pelo menos tem uma munição aqui, hein? Cinco tirinhos de rifle. O suficiente para matar outro Loki desse. Beleza, já bico da portinha aqui, ó, tá rolando salame aqui dentro, hein, ó, se mexer, o Leon já dá uma esporada de galo na sua cabeça, hein, Salominho? vamos ficar tranquilo. Beleza, rapaziada, salinha aqui tá altamente é. tranquila, hein, é melhor a gente sair fora, hein, Leon, vamos subir esse negócio aqui Sim. e totalmente sair fora desse local, porque altamente sinistro o Leon já não tá curtindo. Beleza, rapaziada, ó. Barulho de eletricidade quer dizer que tem uns pilantrinhos aqui, hein? Uma plantinha grega, o Caverninha curte e o Liu muito mais. Rapaziada, ó, 1.300 dentro do nosso banco aqui, hein? O que? É? Ai! vai! Já tá rolando uma formação de quadrilha altamente profissional, rapaziada. Primeiramente, o Caverninha vai pegar o Loki ali de arco e flecha, que o Leon não curte, ó, ó, vai com esse sensor grega aqui mesmo, já não tem uma cabeça de cima. beleza, ó, oh, tem outro, Ô ah! oh, Leon, pelo amor de Deus, hein, vamos picar esses caras direito, de... rapaziada, já faz uma multimistura aqui, ó, combina com essa vermelha aqui, manda pra dentro, pegue logo a sua escopeta e saia fora do local, rapaziada, essa parte aqui é altamente suatória ele tem altos caras, um mais profissional do que o outro, rapaziada, já tá cheio de barril aqui, ele não se importa O Leon vai simplesmente coletar as coisinhas aqui dentro Ó, ó, ó Plantinha grega, vira Leon Ó, oh, meu Deus, bicuda Beleza, tem mais munição ali no meio, rapaziada O Leon só vai fazer a coleta, ó oh, Coleta aqui Coleta mais sniporetas E aqui em cima Temos nada mais, nada menos que um dinheirinho, hein O Leon curte, hein, beleza Ó, oh, já rola um barril ali Ó, oh, barril do amor Papi, já quer os lotes Oh, meu Deus, rapaziada, chegou o oh, metralhista, o metralhista, Neon, rapaziada, tá rolando altas plantas aqui, você não se importa, oh, meu Deus, vai eu... Olha, oh, Leo, pega, Leon, Ó, oh, Leon, Cachorro tá chovendo o Loki, hein, quando chove o é perigoso, oh, rapaziada, é o cara, tio, ele é do mal, é o é pistolador, tio, ó, dentro do seu olho, e aí, pra fazer o que? Oh, meu Deus, tô com pistolador na mão, hein, não para de gracinha. Rapaziada, já deitamos o Loki. Precisamos pegar o pistolador nesses momentos cruciais do gameplay, hein? Vamos se acabar. Beleza. Oh! Oh, seu Loki. não o meu saco, não. Dá o zóio dele. isso. Oh, seu manquinho. Não, tem bicho. Eita! Leon, carrega. Manda. Manda, Leon. Rápido. Isso, Leon. Beleza. Oh, meu, o bicho tá vivo. Ai, linda. É o um chicoteirista. Oh chicoteiro, morre tio! Pelo amor de Deus, nem deixa o dinheiro passar. Rapaziada, ele nem deixa o dinheiro eu. Deixou assim, meia volta, já estamos ligado, tem um cara com machadinho, mão lá pra cima, rapaziada. Ah. Eu, ei, não tô curtindo, beleza. Cagão, ó, ó, ó, já mexe nesse botão do amor aqui. Ô oh, meu, o cara, já tá, o cara é esperto, já pegou, tirou o cartão da máquina, falou, Leon, vamos ver se é o cara mesmo, gente vai ter que pegar o cartão comigo. Já estamos ligados, o cartão tá com aquele lock ali, hein, com a bandana vermelha, com a barata do Solid Snake. Beleza, temos que voltar aqui, daqui uns minutinhos, quando a gente pegar o cartão e restaurar. Ô oh, meu, pegar uma bandinha amarela, hein, curto. Ó, oh, meu Deus do céu, cadê esses blocos? Não tô lembrado, não. Como oh, meu, tá tudo aqui, hein? Empileiro, oh, Leon! Ô, oh, baixado, Leo, pelo amor de Deus! Zoinho? Ô, baixadinho, toma! Ô meu Deus, os caras são todos joinhos, hein? São todos profissionais! Oh, meu Deus! É zói, tudo, tudo oh, meu Deus. Pera aí, Peraí, aí. pagar, pagar. Oh, meu pagar. Tá rolando a festa tá lá de cima, Leo. Vai tomar no caneco! é, precisando desse cartão, antes de mais nada, vamos brincar esses zoinhos aqui, então vai me profissional, aí. Ó, ó, ó. Pronto, larga de ser trouxa. uma que na coreta carrega isso. Olha, acabou a munição de cidade. Acabou a escopeta. Olha, não fala isso, não. Pelo amor de Deus. Inocente. Nossa, o Mok, peraí, tchau, peraí. O tipo, último fez eu gastar um tiro. É, seu Mok. Meto bala. Rapaziada, vai nascer. Não nasceu, beleza. Tem um cartão aqui não? Na não, nada a ver, irmão. Rapaziada, eu tenho que ficar o zoinho, hein? Só o zoinho agora, ó. Ó, ó. Bicuda. Bate, já cai dois. Tranquilo, estamos na sala, é nós Vira, Leon. Fica... Ó, oh, só no só no nabo. Dá no nabo do Loki. Ó, ó, vou matar ele pelo nabo. Ó, oh, seu Loki. Meu O oh, cara é resistente, tio. Ó, oh, Leon, bicuda. Ai, ai, ai. Oh, Rapaziada, foi... Ó, oh, meu Deus. Ele tá fora hein? <risos> tá difícil o negócio. Ó, oh, tem mais. Onde? Onde? Ó, o oh, Loki aqui. Seu Loki aí, não sei se é um machado, você não é nada vocês Ó, oh, capacete de nove. Não é resistente às porradas do Leon. E aí, seu Loki? Beleza. Oh, meu Deus. Sai, Leon. Oh, meu Deus, tem muito caro. Pega o um cartão. Oh, vamos sair fora, hein? Antes de mais nada. O quê? Ó, aqui. Oh, não aponta pro Leon, não, tio. Ó. Ó, Aponta oh, oh. oh, pro Leon, pelo amor de Deus, hein? Abre a armário Antes de mais nada. Abre o armário, Leon. Pega. Have... Vira, Leon. Vira. Usa o cartão grego. Isso. Oh, como que é o negócio? Oh! Ei! Oh, o cara é altamente profissional, hein? Tô... Oh, meu Deus. Ficou preto. Deram munição finalmente, tio. Oh, meu. Dois tirinhos é suficiente para brincar esses lock. Oh! Não! Onde? Rapaziada, onde tem esses lock tirando de... Oh, é lá em cima ali, ó. Oh, meu Deus. O cara não morreu. Oh, meu. Taos. Ó, oh. Pronto, ó. Meu Deus. Ai, eita, vindo. E agora, Leon? Oh meu Deus, e aí? Leon, corre. Ai, ai. Ai. Toma, um bicudo altamente do meu. Rapaziada, não tem munição de escopeta. O que que acontece? Nossa, meu Deus do céu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, minha, minha. Vai, vai. Bica esse vlog. Oh meu, levou, Leon. Levou. Rapaziada, o cara tá abraçando já, tá do lado. Ó. Oh. Ó. Oh. Isso, viu? Aí Como oh, mano, tem alto esse cara charuteiro. Alto charuteiro. que esse nome. Dá, Zoí? É Zoí? Ô, Zoí. Ô, pelo amor de Deus, hein, Você tá mentindo! Cinco tirinhos ainda, ó, então. oh, oh. Meu Deus do céu. É altamente resistente. o chicotista, hein? É o quê? Ô, oh, pistolinha malvada. De bom. O que acontece? Tem mais lock, tipo. Tem mais lock perdido por aí. Guarda, sim! Vão lá em cima, verificar o perímetro bico dessa caixa. Pô, Leon, bico dá certo, tio. Ah, meu Deus do céu. Oh, Leo. Pegamos já o que tava aqui. Ó, oh, ó, oh, mais munição Jackson aqui. Oh, delícia. E me parece que o local é aqui, dentro dessa maleta sagrada aqui. Ô, oh, dinheiro. Alimentos. O Leon curte 5 mil pra nós. Rapaziada, mais 1.200, hein? O Leon tá ficando rico, hein? Vamos se ligar, hein? Tanto de oferta aqui já foi pego. desses caras... Você inserir o cartão da tranca de emergência E o que, que vai acontecer? <risos> vamos ter que restaurar aqui os padrões gregos de codificação das máquinas Pois é, se eu não me engano, essa maquininha tinha que, tinha que se mexer aqui hein? Ó, pressiona o botão do amor, um já foi Beleza, a outra é lá na outra sala lá Em Sorocaba Do lado, simplesmente do local Ó, já caiu dentro, já abrimos E vamos lá para a próxima missão, tio tá, tá, tá rolando um ceguinho em cima da mesa ali <risos> O Cabernet não esqueceu, ele tava ligado, ele ia voltar, tipo, o Cabernet é malandro. Ó, ó, pegou. Mentira, né? Tudo de ponta ali, ó. Papi. Rapaziada, é, acho que está tudo limpo. Ó, o cara ficou esperando aqui, já. É, é o Camara. Ai, é, é, dá, dá um sufrix nele, né, ó. Só passando um pouco mais legal. Olha, o oh, um Profissional, a cabeça do cara é dura, hein? Ó, oh, mas morreu. Nem explodiu a cabeça, hein? Eu curte ele o eu explodindo explodir o sufrix. Vamos ser explodido pelo Leon, pelo amor de Deus, hein? Isso aí. Tranquilo, rapaziada, chegamos já ao local, ó Chega enfiando o pé na porta Abre a perna. Ô, oh, meu Deus, como é o negócio? Vira ali, Oh Ô, meu Deus, dois, dois. Temos a escopeta e temos a znaiporeta Vai ter que rolar pra mesmo na aqui, tio Ô, oh, meu, os caras... É, os caras é do mal, tio Ó, ó, ó, um zoinho Dá um zoinho, dá? Oh, Ficou nervoso, hein? É dois aí, tio, não tem como escapar O Leon tá ligado nessas artimanhas antes de mais nada, vamos o quê? Olheu! O cachorro tá vivo, tio. Puxa, oh, chicotista! Eita noite. Rapaziada, acabou com as munições com preta, tio. Oh, meu Deus do céu. Rapaziada, o Leon sem escopeta. Se inscreve aí, tio. É perigoso. Oh, perdi uma portinha Ué. lá, era só continuar, gente. Eu acho que tinha uns itens ali. Não. Rapaziada, estamos solitos na sala é isca. Oi, é, tá muito fácil. Vamos seguir Ashley. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. Como querer? I'm taking Ashley back whether you like it or not. Ah, oh, the audacity of you. Oh, hey! Oh, Leo! Pacia <coughs> <coughs> Ele bateu no Leon, forte, hein? Machucou o estômago do Leon. Toma, seu futebol! Ah! Isso! Vai, Rambo! Vai, Rambo! Nossa senhora, hein, tia, você é do mal mesmo, hein? Pedi alongado, hein? Foi alongado esse. Leon, now! Rapaziada, Ashley altamente no colo do Leon. Já! Profissional pra ação, hein? Ô meu Deus, peraí, tio, pera Tá vivo ainda? Rapaziada, o cara não é de brincadeira, não, hein? Oh! É bom correr, tá? <risos> Ai, meu Deus do céu. Rapaziada, só em branco, hein? Último nível de capoeira. Vamos, vamos sair correndo. Bem rápido. Corre. Isso. Rapaziada, o cara é... Ele anda. é tranquilão, tio. Rapaziada... Isso ainda, isso. Toma. Oh, o que? Vai nada! Oh meu Deus, rapaz, é bom ser correndo.